Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente trabalha com um testes de hipótese quando a gente tem duas amostras independentes, tudo bem? É, nós vamos aprender como que a gente faz isso utilizando uma estatística paramétrica, a gente vai utilizar o teste T e, é, para amostras né, independentes e vamos ver como que ficaria isso né, se nós utilizarmos uma estatística não paramétrica, tudo bem? É, então, iniciando, né, vou apagar a memória do R com esse comando remove list. É, lembrando que vocês conseguem fazer o download dessa rotina aqui na descrição do vídeo. Aqui eu estou carregando, utilizando essa função C, valores aqui da tá altura de homens, né, homens de uma determinada turma. Então, aquela é turma de aula onde nós tínhamos 11 alunos e aqui está a altura de cada um deles. E nessa mesma turma a gente tem 10 mulheres, Tem aqui a altura dessas mulheres. É, inicialmente, né, para a gente saber se a gente vai fazer um teste paramétrico ou não paramétrico, a gente pode fazer alguns testes, verificar se há normalidade dessas amostras. Então, eu posso fazer um histograma que é para a altura dos homens, a gente tem tá isso daqui. Né, posso ajustar aqui uma curva, né, uma densidade. É, e podemos também fazer os testes de shapiro yuke pelo teste Shapiro-Wilk, a gente vê que a gente não rejeita H0. Se a gente não rejeita H0, quer dizer né, que a distribuição dos nossos dados se adere à distribuição normal. Então, a altura dos homens está ok, a altura da mulher tem aqui o histograma. Né? Se eu quiser usar aqui o Shapiro-Wilk, a gente vai ver também né, que a gente não rejeita H0 e admite que esses valores seguem a distribuição normal. Num caso como esse, a gente pode utilizar uma metodologia de análise paramétrica. Eu posso utilizar, por exemplo, o teste T. É, Para quem quer né, verificar como que utilizar essa função, basta abrir o manual. Tudo bem? É, só corrigindo aqui. E aí, pessoal, a gente pode então fazer alguns testes de hipóteses aqui no teste T. É, se eu colocar. T.T., colocar x igual a homens, y igual a mulher, na hora que a gente dá um CTRL ENTER, nós vamos ter aqui ó, a média dos homens, a média das mulheres, né, tem um valor de t calculado, o um número de graus de liberdade, né, e tem aqui o P-valor. Vocês conseguem ver que o grau de liberdade está um número estranho aqui, né, mas a gente fala porquê, não está um número inteiro. Né, mas quando a gente. É, utiliza essa função, nossa hipótese nula é não há diferença entre a média das alturas de homens e mulheres. Hipótese alternativa, há diferença. Como o nosso valor foi maior do que o nosso nível de significância, a gente não rejeita H0 e admite, então, né, que não há diferença estatística né, entre a média da altura dos homens e das mulheres. Se eu quiser ter como hipótese alternativa que a altura dos homens é menor do que a altura das mulheres, basta vir aqui né, e colocar alternativa igual a menos menor. ok? Então, o default ele vai estar considerando um teste bilateral e aqui é um teste unilateral. Vou dar aqui um CTRL então a gente consegue ver né, que, de acordo com o nosso P-valor, a média que nós temos da altura dos homens não se difere da média da altura das mulheres. E aqui embaixo, né, da mesma forma, nós vamos conseguir ver se a altura dos homens é igual à altura das mulheres, essa é nossa hipótese nula, ou se a altura dos homens é maior do que a altura das mulheres, a nossa é hipótese alternativa. Né? É e aqui pelo p-valor, a gente vê que quase seria significativo, né? mas como ele ainda é maior do que 0,05, a gente rejeita H0 e admite então, que não existe diferença estatística entre a altura dos homens e a altura das mulheres. Em aulas anteriores, a gente já falou que é muito importante a gente utilizar, em alguns casos, né, testes não paramétricos. Um teste não paramétrico que a gente pode utilizar é o teste de Wilson, né? O teste de Wilcoxon. É, nós podemos utilizar ele né, dessa mesma forma que nós colocamos aqui em cima para o teste T. É o mesmo raciocínio, são os mesmos comandos. A única coisa que muda é o nome do teste que a gente vai colocar aqui. Então, se eu colocar o X igual a homem um, e Y igual a mulher, eu não consigo ver se as duas médias são iguais ou diferentes. Né? que a gente consegue ver que a gente não rejeita H0 e é diferente. Se a gente quiser fazer o teste unilateral, mesmo raciocínio anterior, né, basta a gente vir aqui e colocar esse alternativo igual àquilo que a gente quer ver. O que, que acontece? Se nós temos duas amostras, né, uma amostra com a altura dos homens, outra com a altura das mulheres... A gente pode considerar, né, de certa forma, falando de uma maneira bastante genérica, que nós temos dois tratamentos. Né? O tratamento é homem e o tratamento é mulher. E a gente pode, então, fazer um, uma análise de na SENDIC e vamos ver o que, que, tá, o que, que vai acontecer. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui um data frame que vai carregar para a gente a altura dos homens e a altura das mulheres. Né? Então, é isso que eu fiz aqui com a intensão. Estou transformando meu desão em um data frame, né? Que a gente fazer análise de variância tem que ser um data frame. E estou colocando aqui o nome das minhas colunas. A primeira coluna vai chamar sexo e a segunda coluna altura, né? Então a gente tem aqui o nosso data frame com os mesmos valores que a gente tem lá em cima. Se nós fizermos aqui análise de variância, né? Análise de variância é um teste paramétrico, né? É, eu tenho aqui a altura Coloca um tio sexo, porque sexo seria o nosso tratamento, altura a nossa variável resposta, vírgula data igual a D2, que é o objeto que contém né, essas duas colunas. Vou dar um ctrl enter, vou dar outro ctrl enter, a gente tem aqui a nossa análise de variância. Vocês conseguem ver uma coisa aqui, olha, grau de liberdade igual a 19, p-valor igual a 0,1927. Né? Então a gente não rejeita H0 admite que os nossos tratamentos... Eles são iguais né? Não existe diferença entre a altura dos homens é, Uma curiosidade legal É que eu poderia utilizar aqui o teste T né? De acordo com o teste T é, O teste T Quando a gente está utilizando o default Ele está considerando né, que a amostra A ele tem uma variância E a amostra B ele tem outra variância né? Então a gente tem esse resultado aqui quando a gente faz a análise de variância, né, a gente considera que a gente tem homogeneidade das varianças residuais, Ou seja, as variâncias associadas né, aos homens é igual à variância associadas às mulheres. Então, aqui no t.t, se eu colocar variâncias é igual, né, igual a true, Então, a gente vai admitir que há homogeneidade de varianças. Se então, eu dar um ctrl enter, né, vocês vão ver que o p-valor que a gente encontrou aqui pelo teste t, vai bater com o p-valor lá do teste F, ok? Nosso grau de liberdade aqui dessa análise de variância vai bater com esse grau de liberdade que a gente tem aqui. Então, sempre quando a gente tem um único grau de liberdade na nossa análise de variância, é, o p-valor que a gente vai ter lá no teste F né, vai ser idêntico ao p-valor de qualquer outro teste de médias, né? Ou teste T, desde que a gente considere aí, né? que há homogeneidade de varianças. E nesse outro caso aqui, onde ele considera que ele tem variâncias diferentes, né? a amostra X tem uma variância, a amostra Y tem outra variância, dentro dessa metodologia, desse teste T, para variâncias heterogêneas, é calculado né, uma variância comum, e associar essa variância comum é estimado o número de graus de liberdade que a gente tem associado a ela, para a gente utilizar uma fórmula que a gente chama de fórmula de Startup Tudo bem? É, então, por isso que esse grau de liberdade aqui não é um número redondo, Beleza? Mas então é isso, pessoal. O objetivo da nossa aula de hoje, né, na verdade, seria só essa questão aqui do teste não paramétrico né, a gente verificar como que fica o teste. Não paramétrico, como que a gente fazia em uma situação onde a gente tem duas amostras independentes, né? Mas aproveitando a oportunidade, a gente aprendeu como que a gente faz isso também com uma estatística paramétrica para o teste T e como que isso ficaria, né? Em uma situação onde nós temos aqui a é, análise de variância para o DIC. É, na próxima aula, a gente vai ver como que fica isso quando a gente tem duas amostras dependentes, ok? É, então é isso pessoal, para quem se inscreva no canal, se inscreva, né? compartilhe os vídeos, ative o sininho, ajude o nosso canal a crescer e até a próxima aula.